Que eu me sinto como um sou que eu me sujeito, que eu me sujeito Quando perdi minhas asas, onde foi que eu errei? Andando nessas ruas que giram, dizem o gasolina Andando muito, fazendo do castigo Pare cá de esquina, pare esquiva, cima E esse mundo é mundo, os caracteres, desse velho sistema Todos para a É externa, eu não jogo esse mundo externo Embora eu diga que todo defesa me na vida, então não tem problema não permitir dor inevitável, sigo lá, mas com dessas paredes que me sustentam tô atrás do sustento os manjos um caídos que tudo o na, na criação do mundo. Sua criação de os é, e Santo Santos, sou meu Cândido Nessa grande laria do cara antigo, enganei garonde Pedi carona, voltei com meu inferno Quando eu te e matei o poeta que já está vindo Hoje eu vivo é nessa luta da vida, vida, nessa longa trilha Foi o prefácio, coração de asso, faço o que posso e eu sou o que faço E esse mundo espaço já não abro espaço para o ser que eu posso Mesmo assim que eu posso. A vida é incessável as vezes estão pensadas a minha realidade Desenfreada pra tá, tá sufrir Vou tentar sair desse sem saída Essa é minha realidade Pregando as entrelinhas na canção da pele Me rindo um pecado Não novo mais passado com meus pais no chão se É uma doce é pai e pé Outra noite eu não fiz os nossos noite a luz luz e a luz e a luz meu comprimento Coração caramente Se for confio eu julgo eu preciso de uma história Essa é minha realidade já nem sinto meus pés no chão Soltou pelas esquinas a flor da maldade O cheiro já não mais me incomoda eu giro com a roda É tudo tão estranho O mundo já não mais me conhece E eu sinto que eu não conheço de fato o mundo Mudo, me mudo, reforço e reflito Que, que me tornou assim?